Me desculpe por não ser tão clara, mas é que há tanta dor no meu peito que eu precisei arrumar um jeito de não parecer tão fraca. Me desculpe por ser tão forte, é que tô lutando pra achar o norte, porque pra viver não tive suporte e tô sobrevivendo à base de sorte. Me desculpe por não ser tão comum, é que todo mundo tava sendo só mais um, que eu precisei ser a exceção pra mudar a direção das balas que me acertam. Me desculpe por não ser tão menina, pra escrever não preciso de rima. Minha conduta é direta, porque sou poesia antes de ser poeta. Minha cor me faz pessoa, minha força me faz lutar. Minha diferença não é à toa pra menina que quer gritar e ser ouvida pelas meninas que foram caladas e só uma vez ser entendida por ser mulher e não mulata.